Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui de volta com The Sims Mobile. Hoje eu não tô aqui pra visitar ninguém, hoje não tô aqui pra... Pra, pra visitar ninguém. Hoje eu tô aqui pra gente jogar. Voltar a nossa vida. Cara, Jane tá lá faz um tempão. Coitada, vazando pena da blusa dela. Ela tava esquecida. A gente precisa falar com a Jane, cara. A gente deixou ela lá. Enquanto a gente tava visitando as lindas mansões de vocês. Inclusive, se você não viu esse vídeo, venha ver. Tá incrível esse vídeo, tem muita casa legal. Então hoje mais um daqueles vídeos bem padrão. Aqueles vídeos que a gente sempre fazia antes. Que é aquele vídeo papum, entendeu? Eu sento aqui, a gente faz o que dá. Que nesse caso é tudo, né? Porque agora a gente tem esse dinheiro infinito e antes a gente não tinha. E a gente avança mais um pouco nessa história da Jamie. No último vídeo, visitei várias casas, mansões legais. Casas diferentes, construções enormes dos meus inscritos. E agora eu vi muita gente comentando assim, Isa, tô fazendo uma casa especialmente pra você visitar. Eu vou visitar, tá bom? Eu vou visitar, só que você tem que colocar o seu código no comentário. Não adianta você falar assim, Isa, vou fazer uma casa especialmente pra você visitar. Eu te adicionei. Legal, cara! Muito bom você me adicionou. Vamos ver aqui quem mais me adicionou, assim, que tem uma galera que me adicionou, sabe? Ó, eu tô aceitando todo mundo aqui. Opa, o convite expirou. O convite inspirou. Ó, não sei qual o convite que inspirou. Não sei se foi o seu. Então, se você quer que eu visite sua casa, no vídeo que eu vou falar, gente, comenta aí que, ó, no próximo vídeo de vez eu vou visitar a casa de vocês, você comenta seu código. É de lá que eu vou pegar, tá bom? Não adianta comentar agora, porque agora vai ficar perdido. Nos comentários desse vídeo também. Mas vai ter um vídeo, gente. Como sempre, eu vou falar. Ó, oh, no vídeo que vem vou visitar. Aí você vem e comenta o seu código, beleza? Mas nesse vídeo, no próximo, a gente não vai visitar ninguém. A gente vai né, jogar, voltar a The Sense Raiz. Que a gente tanto gosta. Que vocês gostam e que eu tô sentindo falta de vocês, viu, gente? Vou falar. Tô achando que as visualizações, ó, caíram. Tô achando que vocês estão comentando menos. Vocês estão distantes de mim. Eu sei que eu tô distante de vocês, porque eu demorei pra postar esse vídeo, demorei pra continuar a série, porque, enfim, fiz um comunicado ali no, no canal, na aba Comunidades. Mas vocês são distantes de mim, gente. Eu fico, eu sinto falta, entendeu? Então, por favor, comenta aí, compartilha, curte o vídeo. E vamos ter mais visualização, que daí eu me animo muito mais pra gravar. Estou animada agora, mas eu me animo muito mais pra gravar. E quem sabe até trago mais. Aceitei todo mundo, tá? Todo mundo. E agora, o que, que a gente vai fazer? Vocês acham que eu esqueci? Pois eu não esqueci, gente. A gente vai fazer o que Isso mesmo. A gente vai lá trabalhar na oficina, que é o nosso trabalho. Que eu falei pra vocês, todo dia a gente ia dar uma desoiadinha lá. Ia dar uma olhadinha, porque, né, é o nosso trabalho. A gente tem que ir lá trabalhar todo dia. Então a gente veio aqui, trabalhou o nosso turno. Sim, foi rápido. Plantar de sua parte, tá bom? A gente ganhou algumas coisas, agora vamos ver. Vocês viram falando que é pra eu jogar mais fora da gravação, porque tem muita coisa legal e eu tô perdendo essas coisas. Gente, queria jogar, mas não consigo. Mas vamos lá, o que a gente quer? Planta com consciência ecológica. Gostei, gostei. Vamos comprar a planta. Toda vez que a gente vier, a gente vai comprar as quatro coisinhas... Comprar não, fazer as quatro coisinhas que aqui. Tapete de morcego, super fora de momento do ano, temporada, mas... Jaqueta de lenhador, top. Essa noiva morta-viva tá um arraso, gostei. Parabéns, gente, trabalhamos, olha só que bom. Fizemos tudo o que tinha que fazer. Agora... Ah, legal, obrigada. Essa é minha mulher... No vídeo que eu perguntei se eu me separava ou não da Lena Lloyd, vocês falaram que era pra eu visitá-la. Gente, eu não sabia que tinha como visitar. Inclusive, foi a Adri Almeida que falou pra eu visitar ela. Eu não sei se mais alguém falou que eu tô vendo que é da Adri. Vou visitar e daí eu vou terminar com ela. É, assim que vai funcionar. Vou me separar mesmo. Vocês falaram que era pra eu me separar. Vou me separar, Ela não quis ir morar comigo, então ela que vai embora. Hum! Legal, eu gosto das luzes coloridas. Tá, é isso, valeu. Agora eu vou me divorciar dela. Vou falar tchau. Não. Que tá, com, que tá com Deus. Gente, é super melhor, amiga. Eu tô muito chateada. Divórcio. Com quem a gente vai casar daí? A gente vai casar com uma pessoa que... A gente vai casar com uma pessoa que, possa... que a gente possa trazer pra casa, tá? Porque sua casa tá muito sem ninguém. Jane, agora é com... Confident... Do nada é isso, gente. Uau... Oh. Olha Me divorciei e comprei uma lareira. Vamos lá, sou divorciada. Agora vamos ver se nosso filho pode crescer na né? e Ele tá ali, tipo, esquecido no rolê da vida. Gente, eu nunca vi isso. Eu ainda não posso crescer ele. Vou ter que jogar fora de gravação mesmo. Coitado. Gente, nunca vai crescer. Ele é meu filho com a lena, né? Eu não me lembro. Era pra ele crescer, pra gente achar uma, uma, namorados pra ele, né? Tá, agora a gente tem que achar um outro. Na, amor, Namoritos? Esse cabelo verde. É o mesmo cabelo que eu sou pra verde. Eu quero ver um cabelo colorido. Pra criança não ser de cabelo colorido, gente. Eu tenho, tenho um problema com isso. Loiro, né? Cancel. A gente já teve cabelo colorido, mas a gente não teve loiro. Será que a gente ficou Derek? Derek! Derek. Meu, Meu Deus! Deus. E agora, tô... Vamos primeiro terminar essa roupa dela, gente. Que coisa de. Tá, cadê o, o maluquinho lá? Tá aqui, né? Aqui! Ai, vai! Nossa, que delícia! De... Ó, oh, ó oh, Me quer uma coisa de mulher É, bem mais ou menos Eu quero uma coisa de mulher Aê, uma coisa de mulher Uma blusa ainda, que era que a gente queria Melhor eu crer O que? Maldoso Por favor eu quero uma coisa que preste Uma coisa bonita Ui Isso aqui tá bonito, gente Ah, mas ele chove Vai, de novo Sou viciada nisso, eu adoro Eu adoro Mulher de novo, tá? De novo Eu não quero um bracelete Cara, eu tô muito brava, gente Nossa Cara Gente, o que tá acontecendo? Nossa, já perdi as contas de quanto a gente já fez É agora Tá, tá, é diferente, é diferente, vamos lá. É igual, é o mesmo modelo da que a gente tá usando agora, mas é de outra cor. Tem um outro efeito mais bonito, melhor que penas, né? Aquilo era amarelo e tinha pena. Não tava bom. Tá, nossa, eu gostei muito desse efeito. Ok, ok. Tá, tá melhor, melhorzinho, né? Tá horrível, mesmo assim. Eu tô com dó dela. Ah, não tá tão ruim, gente. Diz aí. Eu vou arrumar, vou arrumar. Ela tá chique, mas ela é uma mãe. Eu, eu gostei desses planetas em órbita. Vamos ver se tem um cabelinho novo? Eu sempre gosto de ver cabelo novo. 22 cabelos novos? Não gostei. Ai, que lindo esse. Ai, cabelo colorido é tudo pra mim. Mas não tá combinando com ela. Não, nossa, nenhum combina com ela. Só aquele mesmo. Esse. Nossa, mudou dou a sobrancelha dela, nem deixei. Vou comprar, vou comprar esse. Vou arrumar agora a sobrancelha dela aqui, tá? Aê! Hoje foi dia de makeover. Não quero mudar o batom dela agora. Esse mesmo, tá ótimo. Pronto, pronto. Aê! Dia de makeover. Dia de trabalhar. A gente fez bastante coisa hoje. avançamos um tico. Ó, oh, a gente tem alguns pretendentes agora. Tinha o Mika, Sheila, Vikram. Quem será? Gente... Eu queria ficar ou com o Derek ou com a Carla, porque eles são diferentes, vai, vai dar uns filhos diferentes aí, né, o que a gente gosta de genética. Então eu quero que vocês me falem com quem que a Jane vai ficar no próximo capítulo, com o Derek ou com a Carla, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, Derek ou Carla, fala aí com quem que você quer que a Jane fique, com quem que você quer que a Jane case, tenha filhos nessa casa grande aí, né? Ou será que talvez tá só um filho? Enfim, a gente gosta de ter bastante gente diferente. Então a gente, né? Quer mais gente diferente para nossa família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!